Criatividade o pessoal da Vila Madalena, né? Pintando, pichando os muros, sujando a cidade inteira com o Vítero de Natal que nunca vão sair daí. Daí chega o carnaval, vai lá pintar de novo de carnaval. Antigamente em São Paulo, tinha muitos enfeites nas ruas, era uma coisa linda, né? Aí começaram a roubar tudo: rouba a lâmpada, rouba a tampa de bueiro. O pessoal brasileiro passando necessidade rouba mesmo. Né, então acabou esse, esse lado, da, tinha na, nas ruas, em cima dos postes é, luzes, uma coisa maravilhosa, era muito bonito. Parou tudo isso daí, em nome de não serem furtados, porque o pessoal o leva, depreda. O brasileiro precisaria de uma educação mais, mais abrangente Sim. nesse sentido da, de ser, sentir que o próximo é ser o sócio da, da cidade. Né? E, na verdade, o pessoal faz a coisa tá? o outro que se lasca. Se o outro vai achar bom ou mal, ele que se lasca. Eu quero fazer a minha vontade. Querem pôr a minha vontade, eu vou sujar, eu vou quebrar, eu vou fazer o que me der na cabeça. E não é isso, isso não é um sentido social. Como os militares mesmo preparavam as pessoas na escola para serem sociais. Né? Então, naquela época tinha aqueles enfeites de rua, aquelas coisas bonitas e tá? tal, aí o pessoal começou a quebrar, Zoar, roubar, né? Então, nem ninguém é preso, nunca ninguém toma satisfação de nada. Então, nós acabamos o Natal aqui, hoje é só em casa, é só você comprar um pernil grande, pernil grande e comer, só isso. Comemora-se o aniversário de Cristo, que nem é no dia 25, né? Nós não vamos nos alongar. Mas é uma data fictícia aí de comemoração que não se comemora nada. É isso aí.